Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Jesus conta uma parábola para nos ensinar como deve ser a nossa postura diante de Deus Ele relata a atitude de um fariseu e de um publicano Considerado pecador o fariseu se exaltava, se glorificava diante de Deus, porque ele não era igual aos outros. Mas cumpria com todos os seus deveres, enquanto o publicano, lá no fundo da igreja, no fundo do templo, de cabeça baixa, batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, porque sou um pecador. Jesus termina dizendo, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Diante da grandeza de Deus, todos nós somos pequenos. Diante da santidade de Deus, todos somos pecadores. Os grandes santos se consideravam os maiores pecadores. E aí entra São Francisco de Assis, que dizia que de próprio nós só temos os vícios e pegadas. Por isso não nos cabe gloriar que não é outra coisa do que a van glória, a glória van. Dizia São Francisco: acautelemo-nos de toda soberba e vanglória guardemos nos de toda a sabedoria deste mundo E da prudência da carne Que cuida muito de palavras e pouco de obras Procura uma religião exterior e não interior São Francisco via em Deus Uma das características de Deus a humildade Dizia ele numa uma das anotações Vede a humildade de Deus Eis que ele se humilha todos os dias Como desceu do seu trono real para o senho da Virgem Maria Então São Francisco enxergava em Deus Alguém que é grande e se fez pequeno Para nos ensinar que diante de Deus Todos nós somos pequenos criaturas Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido